O bairro do Campo Limpo, que fica na zona sul de São Paulo, entre Morumbi, Vila Sônia, Butantã, Santo Amaro, é um dos bairros mais efervescentes hoje da cidade. 13% da população de São Paulo moram lá e nós temos uma série de problemas no bairro. Problemas que vão desde moradia, passando pela situação ambiental, saneamento e um grande adensamento do bairro. Portanto, Campo Limpo tem sido um dos bairros objeto de políticas públicas importantes em São Paulo. Uma delas é a questão da mobilidade. Foi criado o Terminal do Campo Limpo junto ali à estação do metrô e a ideia do Terminal Campo Limpo é justamente concentrar os transportes e redistribuí-los para o resto da cidade. O grande problema é que quem chega lá no Terminal do Metrô no Campo Limpo vai ver que os problemas de transporte persistem, porque a sensação que se tem é que você chega mais ou menos no meio de lugar nenhum. Outro problema que vem sendo sanado e bem sanado é a questão das moradias de baixa renda. Recentemente foi construído uma série de habitações populares com uma visão integrada de moradia. Isso significa, além das habitações populares, existem também áreas de lazer e há toda uma recuperação do córrego ali no local, criando-se um parque linear, o que vem mudando todo o aspecto do Campo Lindo. Por um outro lado, existem situações muito graves ali na região. Uma delas é a comunidade do Morro da Lua, que até hoje, pasmem, não tem água da Sabesp, embora a água da Sabesp esteja a 100 metros do... Ponto central do Morro da Lua. É aquela comunidade que é uma comunidade trabalhadora, batalhadora, necessita de água e o poder público não leva a água até lá. Campo Limpo vai fazer 75 anos, tem muito orgulho da sua história e é um bairro onde o exercício da cidadania é intenso e questões como deslizamentos, uh, enchentes no verão, vem sendo combatidos pela população que se organiza para exigir do poder público um outro tipo de atenção para uma área que não pode ser minimizada quanto à sua importância, a importância da sua população e o espaço territorial que ocupa na cidade.